Vamos recomeçar com uma nova série, uma nova temporada. Café com o Arquivo.pt, temporada 2. E a semana passada tivemos aqui os vencedores do, do Premier Arquivo.pt, o vencedor, Miguel Ramar, que falou do desarquivo. E esta semana temos o prazer de ter aqui o Rodrigo Marques e o Que Silva, que nos vão falar da extensão do Arquivo.pt, que foi, foram os segundo classificados da edição 2020, do, do Prémio Aurequipe.pt. Gostaria desde já de, de agradecer a vossa disponibilidade para vir apresentar aqui o, o vosso trabalho. É um prazer ter-vos aqui connosco. E em relação aos participantes, eu sugiro que vão colocando as vossas questões no, no chat e depois nós no fim, nós, quer dizer, principalmente os oradores, vão endereçando as questões. No entanto, se vocês quiserem, também podem ir dando o um olhinho ao chat, no, na janela de chat e tentando endereçar estas questões à medida que vão fazendo a vossa apresentação. Isto deixo ao vosso critério. Hum, portanto, sem, sem vos roubar mais tempo, dou-vos o, o microfone e a tela para começar a vossa apresentação. Quando quiserem, estão à vontade. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Hum, antes de começarmos a nossa apresentação, queremos agradecer também ao arquivo.pt por nos ter dado esta disponibilidade e, uh, e nos receber. Uh, partindo para a, própria, para a apresentação propriamente dita, como foi dito, nós fizemos o, a extensão do arquivo.pt e eu, Rodrigo Marques, juntamente com o meu colega Lu Silva. Uma pequena introdução, nós inicialmente estivemos a pensar em fazer uma, uma aplicação móvel para o arquivo, mas reparamos que já existia uma, então decidimos optar por outra alternativa e decidimos então fazer uma extensão que facilitava a utilização e o acesso aos recursos do arquivo. Em si. Uh, quanto à compatibilidade, a nossa extensão foi feita a, a pensar nos, nos navegadores com o motor Chromium, ou seja, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, entre outros, uh, em que o Chrome só por si já tem uma cota do mercado de mais de 80%, os restantes têm à volta de 8%, portanto temos uma fatia do mercado de quase 90%, ou seja, podemos. Quase virtualmente garantir que qualquer utilizador tenha acesso à nossa extensão. Relativamente a funcionalidades, nós temos a pesquisa de páginas, pesquisa simples e pesquisa avançada. Temos também a pesquisa de imagens, tal como as páginas também têm a opção de pesquisa simples e avançada. O preenchimento automático e os atalhos. O meu colega, o vai agora apresentar estas funcionalidades e passo-lhe então a palavra a ele. Como foi dito então pelo meu colega Rodrigo, uh, nós temos a pesquisa de imagens, a pesquisa de páginas, simples e avançada. Uh, a diferença entre estas é que a avançada permite ao utilizador inserir mais uns parâmetros de pesquisa, sendo data de, de início, de fim, um, a pesquisa segura, entre outras. Uh, para a pesquisa de, de imagens, é da me, funciona da mesma maneira do que páginas, se, uh, tendo também a pesquisa simples e avançada com, os mesmos com mais um, com uma diferença de, de uns parâmetros que não tem no, na pesquisa de páginas e, por exemplo, o, o tipo de ficheiro já são diferentes mas funcionam basicamente à volta do mesmo. Uh, continuando, o preenchimento automático permite ao utilizador, ao selecionar uma palavra ou uma expressão na, na página em que está atualmente a navegar, e abrindo depois a, a extensão do arquivo .ptl, é automaticamente preenchido o campo de pesquisa, tanto para a pesquisa simples como avançada, de páginas de imagens. Facilitando o utilizador não ter que, que ser necessário escrever, basta apenas selecionar e, e aquilo já preenche logo o campo de pesquisa. Sendo depois só preciso pesquisar em si. Temos também para os atalhos o, a funcionalidade de, de pesquisar através do menu de contexto, em que a pessoa selecionando se não quiser abrir a, a extensão em si, pode utilizar o menu de contexto e que tem as opções todas na mesma, a pesquisa simples, avançada, de, de páginas como de imagens, o que depois, eh, ao fazer a pesquisa, redirecionará o utilizador para, uma, para a página, apresentando todos os resultados da sua pesquisa. Ainda nos atalhos, também tem na, na extensão própria, o, se o utilizador clicar no no logo do arquivo será redirecionado para a página principal do, do site oficial. Neste momento temos aqui o, o site onde vamos buscar as estatísticas relativamente à utilização dos navegadores. Passamos então a uma, uma demonstração rápida. Para instalar a, a extensão basta vir ao, à Chrome Web Store, pesquisar arquivo .pt a primeira opção que aparece, adicionar ao Chrome, confirmamos. Neste momento já temos aqui a extensão. Se fizermos uma pesquisa, como tinha no exemplo, temos a opção do menu de contexto. Temos também a opção de selecionarmos, por exemplo, República Portuguesa, o preenchimento automático estará a funcionar, tanto no, na, na pesquisa simples como na avançada de ambas as opções. E como exemplo, vamos por exemplo, pesquisar uma imagem. Vamos mudar aqui a data final para uns anos antes. E pesquisamos. Ele já vem para o site com todos os parâmetros. Neste caso, há aqui um problema porque tem um acento. Mas se fizermos a mesma coisa... ...ele deverá funcionar sem problemas. Já com as datas colocadas e por aí fora. Posto isto. Isto são as funcionalidades. Passamos, então, para a última parte, que são as questões. Nós, inicialmente, não sabíamos muito, nós não tínhamos experiência nenhuma em, nunca tínhamos feito nenhuma extensão, foi, por acaso, foi a primeira, a primeira vez que fizemos, então perdemos um bocado mais de tempo a pesquisar, a ver como é que se fazia uma extensão, em assim, mais geral e depois fomos ter fomos reunimos os dois fomos pensando como é que, que funcionalidades é que achávamos que que faziam sentido ter na, na extensão e fomos expandindo um, o nosso projeto e uh, pronto lá está inicialmente demorou mais tempo por causa de de termos que pesquisar tudo e assim tivemos que fazer várias tentativas mas uh, depois até, até, correu, uh, até correu bem. Sim, uh, só uma, uma acrescentar. Em tempo concreto, nós perdemos para aí, se calhar... Uh, digamos que perdemos uma hora por dia numa semana a ver como é que se fazia uma extensão e depois adaptar para o que queríamos, se calhar uh, mais uma semana e meia, por aí. Uma, uma semana e meia, duas. De navegadores conhecidos, sim, Chrome e o Edge da Microsoft, e o Opera também, basicamente não funciona no Firefox, mas tudo que funcionar no motor do Chromium, que são esses navegadores todos, o Chrome, o Edge, o, o Opera e entre vários mais exóticos, funciona nesses todos. No, os mais conhecidos que não funcionam serão o Internet Explorer, a versão mais antiga, o Firefox e o Safari. Nós estivemos a ver, na altura, quais eram as principais diferenças. Na altura, não vimos isso muito concretamente, porque estávamos mais focados nos outros navegadores, mas não há muitas diferenças. O maior problema será mesmo colocar online, que eles muitas vezes restringem e têm muitas limitações e verificações. E, por exemplo, no exemplo da Google, Havia alturas em que nós colocávamos para verificar eles tanto podiam demorar um dia, como mais vezes demoravam quase três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana. Vai depender um bocadinho do, do, de quem está a verificar isso, mas limitações é possível fazê-lo. Até tenho facilidade para fazer a todas as ações, porque até recentemente tivemos que fazer... Um, umas alterações mesmo à, à extensão em si um, e uh, o único problema lá está, foi como o meu colega referiu, é o, te, uh, o mais demorado é o tempo de, um, do, do serviço uh, de fazerem um, a verificação de, dos ficheiros. Porque por exemplo, foi como ele referiu, uh, nós a primeira vez que colocámos online eles demoraram cerca de meia hora uh, a autorizar a publicação, mas depois houve, uma, houve uma, uma atualização que nós fizemos e eles já demoraram mais ou menos uma semana a permitir. Depende mu de muitas coisas e agora com isto até do Covid, como há muitas mais pessoas a, a trabalhar neste ramo de, de ficar em casa e surgiram novas necessidades, um, eles têm, muito, têm tido muito mais trabalho e mais dificuldade, então pode demorar isso mais de um bocado. Mas é, é isso que demora mais. Uh, o facto de mudar o... de fazer as atualizações é bastante simples em si. Relativamente a utilizar mais a extensão e os recursos do arquivo, eu pelo menos falo por mim, eu definitivamente comecei a utilizar mais principalmente, pela opção de botão direito e pesquisar. Eu, eu utilizava isso bastante com o, com o motor de busca, o Google, e só não ter de ir ao site e estar a pesquisar não sei o que é, é, aquelas coisas que é instantâneo, então dá logo o resultado, não é tão maçador e supõe que para a gente que utiliza isso diariamente e que faça muitas vezes isso, que seja muito mais conveniente. Hum, por isso, no meu caso, sim, depois vamos ver como é que funciona com as outras pessoas. Por exemplo, nós ao mandarmos os campos para fazer os filtros na página, havia um ou outro campo em que alteravam o nome, então depois, quando era feita a pesquisa novamente, nós tivemos de fazer o apetite à extensão para utilizar o novo campo, em vez de utilizar o campo antigo. Mas, de resto, não tivemos, assim, grandes problemas. Na minha opinião. Agora, Sr. Hugo, esteja à vontade. Sim, isso também foi mais... Uh, lá está, nós não, não tivemos. Uma coisa que nós na extensão temos. Uh, estamos a pensar em. Em alterar ou atualizar. É. Utilizar a API do arquivo que está disponível. Nós na altura não utilizámos, lá está, porque quando. Nós reparámos na. No tempo de. Quando nós vimos o anúncio que que havia este concurso, nós não uh, tivemos assim muito tempo e depois nós os dois trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo e então não tínhamos muito tempo para, um, para dispor. Por isso daí ele tinha dito até que só tínhamos uma hora assim mais ou menos por dia, mas uma atualização que nós estamos a pensar fazer é utilizar a API porque é mais rápido, é melhor, uh, até por causa disto do, me referiu do, do nome dos campos e assim. E, e é mais, mais útil e tem, pode ter outras, pode-nos dar a possibilidade de ter outras funcionalidades que não, que não temos neste momento. Segundo uh, a Chrome Web Store, até vou partilhar aqui o ecrã, uh, conseguem ver o meu ecrã? Uhum. Sim. Neste momento dizem que tem 18 utilizadores ativos. Ele não conta os downloads, ele conta as pessoas que estão a utilizar neste momento. Se eu instalar. E ele daqui a umas horas aumenta o número e depois se instala ele costuma reduzir. E até com o Analytics e assim dá para ver. Por isso neste momento temos 18 utilizadores ativos. Como referi, tínhamos esse de talvez utilizar a API. E depois também já tínhamos pensado em fazer, uh, lá está como disse, para o, para o Firefox, para que mais utilizadores possam uh, utilizar este, estes recursos. Deixa-me só acrescentar que pronto, é muito melhor desenvolver aplicações usando a API porque nós temos a preocupação de manter a retrocompatibilidade na API e ao passo que fazendo pedidos diretos ao arquivo pode haver situações em que este tipo de, de aplicações ou extensões deixem de funcionar por nós mudarmos o, o, o ponto de entrada das pesquisas, mesmo que seja ligeiramente. Portanto, a API é que, a API é que nós mantemos sempre com muito cuidado, que é para as aplicações ou informáticas como Conta-me Histórias ou como a extensão do arquivo, caso ela da PIT, mantém isso a funcionar. Eu queria intervir dizendo que sou um dos 18 que, que utiliza a extensão. No princípio, claro, para, para ver, para, para conhecer o vosso trabalho, e devo dizer que uh, gostei e, e tenho usado.. Uh, mesmo porque acho muito prático, não é só para dizer, olha, vou usar, para dizer que é útil. Tem-me servido, tem servido bastante. Uh, para, para algumas tarefas de curadoria, que é ver sites, uh, ver sites. Eu, eu partilho aqui o ecrã num instante só para vos mostrar uma, uma das aplicações. Imaginem que eu quero, uh, tenho uma lista de sites para verificar, neste caso as escolas artísticas, eu fiz este exercício eu tenho feito isto às vezes com um acesso imediato uh, eu também uso o Firefox maioritariamente mas agora estou a usar o, o Google Chrome por causa disto de, de vez em quando coloco aqui uh, e pronto isto de facto uh, para mim tem sido muito prático uh, e, e acho isto excelente uh, eu como colaboro também na comunicação do arquivo uh, eu acho que devem continuar com uma hora por semana ou por mês conseguirem a manter isto que nós depois encarregámos-nos de distribuir. Eu aqui, isto até dá para melhorar páginas, eu aqui reparei que esta não estava completa, já fiz, já fiz um completar página, ou seja, estou a usar isto massivamente nos meus processos de trabalho, embora tenha também processos automáticos. E por isso, eu quero dizer que, que gostei muito da aplicação, que acho muito útil, muito interessante, porque... porque é, é, é, uma, é, uma, é um elemento, um botãozinho capaz de entrar na, no fluxo de trabalho de, de, de muita gente, sobretudo em instituições, que às vezes, é, em vez de usar procedimentos muito complexos para ver os sites, olha, tem ali um botão, carrega, -se, vê se o seu site institucional está no arquivo, se não está, se está bem preservado ou não. É, pronto, este é o meu testemunho, eu gostei muito do vosso trabalho e estou a usá-lo.